Opa meus queridos, tio san na área, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou deixar com o tio san do passado explicar pra vocês quem é a maionese e vou reutilizar um trecho de um vídeo antigo, se liga, vamos voltar pro passado e rebobinar. Editor, faz aquele vídeo tipo... Mayonnaise. Tá aí uma figura pública que é o típico perfil, que eu pelo menos tenho aquele pensamento de que as pessoas deram a fama pra pessoa certa. Até porque convenhamos aqui, o trabalho que ele faz é simplesmente incrível e de se tirar o chapéu. Pra quem não conhece o maionese, ele é um criador de conteúdo que eu pelo menos considero como o rei do clickbait. Mas é aquele típico clickbait do bem. Que? Clickbait do bem? Como assim, tio, sabe? Sim, é do bem, pois o mesmo coloca títulos e thumbs absurdamente chamativas e apelativas, envolvendo principalmente animais, e quando você clica no vídeo desesperado, achando que ele realmente fez algo absurdo, tu assiste o vídeo e quando termina de assistir, você sai totalmente feliz, porque na grande maioria das vezes, é ele ajudando os animaizinhos de rua, dando comida, abrigo e muito carinho, isso também vale em ações sociais no geral, porque o mesmo, além dos animaizinhos que ele ajuda, e tudo mais, ele também ajuda muitos necessitados, moradores de ruas, e, enfim, e isso faz dele ser um exemplo de criador aqui na plataforminha vermelha, e também exemplo em outras plataformas como o Instagram e o próprio TikTok. Porém, nem tudo são flores, e eu vou explicar pra vocês. Começando desde o princípio. Eu acredito que tudo começou quando uma famosa apresentadora chamada Isabela Fiorentino fez um vídeo pedindo para as pessoas denunciarem um canal do Maionese, por ele simplesmente maltratar os animais. Mais. O que, claro, além de ser uma mentira, é uma demonstração real de que ela nem ao menos teve o trabalho de assistir um vídeo pra ver se realmente ele maltratava ou não. Provavelmente o que ela fez foi só julgar a thumb e o título e saiu por aí falando besteira, internet afora, sobre o maionese em si. E isso, com certeza, do mundo gerou inúmeras denúncias ao canal do maionese, até porque ela tem 4 milhões de seguidores e muitas pessoas, com toda certeza, do mundo denunciaram o canal dele. Só que depois de um tempo, depois dela perceber que o que ela ela fez era totalmente um erro, ela então veio publicamente no Instagram e pediu desculpas ao Maionese, o que na verdade era o mínimo que ela deveria fazer em si. Depois disso o problema foi resolvido Tio Sam. Teoricamente sim, mas foram essas denúncias talvez as responsáveis pelo que aconteceu, e esse é o ponto do vídeo. Tempos se passaram, mais ou menos um ano, um ano e meio do que a Isabela Fiorentino tinha feito, e aí a gente chega agora, em 2022, o canal do Maionese simplesmente foi prejudicado. Pois o YouTube deletou todos os vídeos do maionese em que ele ajudava os animaizinhos, pessoas e tudo mais, só porque continha um título e thumb, chamativa e apelativa. Hoje, se você entra no canal do maionese, é até triste porque mostra que o canal não tem nenhum tipo de conteúdo. E o único vídeo que dá pra assistir do canal dele é um vídeo de como conseguir um ovo de Páscoa de graça, que basicamente é um vídeo lindo dele distribuindo ovos de Páscoa para moradores de rua. Tipo, vocês estão ligados o quanto que isso é lindo que, como poucas pessoas fazem isso em si. O ponto é, os vídeos que eles banjam um coração enorme e ajuda pessoas e animais, simplesmente foram excluídos, e muito conteúdo ofensivo, desnecessário, tá na internet afora e o YouTube simplesmente não faz nada. Por um erro do YouTube, simplesmente todos esses vídeos bons, foram simplesmente deletados, o YouTube apagou todos os vídeos. E isso mostra urgentemente que o YouTube tem sim que deixar um pouco dos robôs de lado, e quando coisa parecia, precisa acontecer pessoas reais analisarem o vídeo para assim não fazer com que coisas parecidas aconteçam novamente e talvez só talvez o robô errou em deletar todos os vídeos por conta das denúncias em massa que o maionese recebeu lá no passado porque pensa comigo o robô tá lá analisando os vídeos de boa e vê muitas denúncias tipo coisa para caramba o robô vai entender o que a ah, tem muitas denúncias aqui nesse vídeo então eu vou deletar e talvez foi esse o motivo principal de todos os vídeos serem excluídos. Até esse momento era dia 10 de março de 2022, o dia em que postei o vídeo adeus maionese, porque de fato o canal do maionese tinha ido de base, tomou muitos strikes e todos os vídeos tinham sido apagados, mas por agora o canal voltou, só que infelizmente nada melhorou e tudo piorou, o youtube mesmo vendo que cometeu um erro em ter excluído os vídeos do maionese, decidiu então restaurar os mesmos vídeos, só que ao invés de recomendar como sempre recomendou, o próprio youtube decidiu prejudicar o canal do maionese e simplesmente cortar todo o alcance dele para todos os tipos de público, ou seja, o maionese tava postando, tá postando, só que infelizmente o trabalho dele não tá sendo reconhecido. E o próprio maionese então sentiu isso e decidiu desabafar, e esse vídeo se chama, Estou sendo Censurado. Ah, tô, ah, tô sendo Censurado pelo Youtube Olha que delícia! Alguns meses atrás eu tomei os extracts do YouTube, consegui recuperar meu canal, perder ele. Só que eles exportaram todo o meu engajamento. Eu tenho praticamente um milhão de inscritos e meus vídeos batia bastante visualização e agora quase não tá chegando, não tá sendo recomendado para ninguém. Eu sempre paguei minhas contas com o dinheiro que vinha do YouTube, sabe? Eu resgatei cachorro de rua, tem gato, cachorro lá morando comigo. E tá difícil a situação, porque como o YouTube acabou, por comigo assim eu não tô conseguindo arcar com, com as minhas dívidas e o que tem me salvado tá sendo vender as pinturas que eu vendo lá no instagram tá bem difícil sabe porque eu entenderia se eu tivesse feito algo de ruim mas eu nunca fiz eles falam que meu conteúdo é violento só que eu nunca machuquei nenhum animal eu nunca machuquei nenhuma pessoa pelo contrário sabe sempre ajudei os cachorros de rua pessoas de rua sempre dei alimento sabe sempre fiz o conteúdo para incentivar o bem do próximo, para quem assistir, se sentir bem e, e, e poder fazer o bem também, sabe, e parece que eu só tomei na jabiroba, e eu não quero desistir, sabe, eu não quero, porque me faz bem fazer os vídeos, me faz bem fazer os outros felizes, fazer vocês se sentirem bem, então eu criei o um segundo canal, né, o link tá na descrição, se você puder se inscrever lá, eu vou começar tudo do zero, né, de novo eu não quero desistir, tá ligado? Não quero. Fiz uma promessa pra mim mesmo, para as pessoas que eu amo, de que eu não ia desistir. Então eu quero começar tudo de novo, né? Criei esse novo canal. Começar a postar os vídeos lá, já que esse canal aqui não tá entregando meus vídeos, sabe? Ó o remelo aí. Esse é um dos cachorros que resgatei, que mora comigo. E uma coisa eu não quero, é que meus bichos passem fome, sabe? Bom... Se puderem seguir lá, vão ajudar bastante. Desculpa pelo vídeo triste, mas está complicado o bagulho. O maionese não merece estar tá passando pelo que tá passando. Afinal, o trabalho do cara é simplesmente ajudar e animar, tanto animaizinhos como também pessoas. Ele não faz absolutamente nada de errado. Tudo bem, entra a questão dos clickbaits. Só que se você assistiu o vídeo, não tem nada de errado. E ser censurado por não fazer nada de errado é no mínimo triste, e a gente tem que tentar ajudar ele, a pelo menos tentar fazer com que ele volte a ter o engajamento de antes. Porque mano, imagina que da hora ajudar animais, ajudar pessoas, e tudo isso com a gente ajudando, simplesmente dando a view pro maionese em si sabe, é muito gratificante. E é por isso que o canal novo dele vai estar tá aí na descrição e também nos comentários fixados e comentem lá vim pelo tio Sam e ajudem ele se inscrevendo e compartilhando os vídeos que a melhor decisão que ele achou foi criar um canal novo para tentar seguir um rumo novo, não com vídeos diferentes, mas tentar reativar e aumentar todo o engajamento que ele infelizmente perdeu. Sério, velho, ajudem ele a voltar lá pro topo das visualizações, que é o que ele merece e sempre vai merecer se ele sempre ajudar as pessoas e os animais. Maionese, eu não sei se você vai estar tá assistindo esse vídeo, só que eu tô com você e eu acredito que toda a minha comunidade também está. E é basicamente isso. A gente vai tentar te ajudar